Olá pessoal, bem-vindos a esta aula extra aqui do nosso curso de D5 Render. Nesta aula nós vamos mostrar para vocês é, um programa muito, muito útil para que a gente possa trabalhar vários formatos é, de modelos 3D e a gente converter eles para o formato do SketchUp. Okay? Nós estamos aqui com o nosso SketchUp aberto tá? e o programa, ele, uma vez instalado ele tem tanta a vers é, ele como stand alone quanto o plugin que vem aqui ó para SketchUp tá é, qual o nome do programa transmuter vamos vamos aqui no browser você pode digitar transmuter Ok é esse programinha aqui então você pode aqui Clicar no botão para comprar ou para fazer aí o teste de avaliação. Ele converte vários formatos 3D em formato do SKP do SketchUp. Okay? Ele aceita formatos FBX, OBJ, 3DS e formato DAI. Okay? Você utiliza o programa e converte ele para o SKP. E através do SketchUp você pode utilizar aí os renderizadores, no nosso caso o D5, tá bom? Então, fora essa questão de converter o formato, ele também tem opções de simplificar a geometria. Muito útil quando você tem um modelo com alta densidade de polígonos e você quer converter ele deixar ele mais low-poly. A gente está falando de high-poly virar low-poly, ok? E ele tem também um link direto com o Quixel Mega Scans. Ou seja, se você também é usuário do Mega Scans, você tem uma conta Mega Scans e você quer de repente fazer um trabalho um pouco mais apurado com as medidas, escalas, é, distribuição na sua cena, você pode converter esses formatos FBX Mega Scans e exportar ele para diretamente para o formato do, do SketchUp. Uh, com ele você ajusta escalas e tal. A gente vai mostrar para você agora. Ele tem a hierarquia de, a organizada né, do objeto e, e é isso. Vamo, vamos mostrar ele para você aqui na prática, aqui no SketchUp. Bom, uh, você pode tanto clicar aqui no ícone dentro do, do SketchUp, ele vai abrir o programa. tá? Como você pode também abri-lo aqui na área de trabalho, você também pode abrir o programa, ok? Agora a gente vai buscar uh, um arquivo, tá? Eu vim aqui, eu tenho blocos uh, baixados do site Dimensiva, tá? é um site onde você encontra blocos em formato fbx Uh, eu tenho aqui hum, essa Emulature, ok? Agora a gente, a gente vai selecionar o FBX e vamos arrastar para dentro do programa. Primeiramente, a gente já pode observar que ele está grande tá? e ele não está mostrando as arestas. Se a gente quiser visualizar o contexto da malha para saber se ela está high poly ou low poly, você pode clicar aqui e mostrar é, arestas. Né? Isso. Agora a gente consegue ver que ele está bem, bem high poly. É, aqui do lado temos opções de geometria e materiais, ok? E aqui a gente tem essa janela aqui é a nossa viewport, tá? Aqui a gente tem essa opção de ângulo ó, de frente, né? De cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos, nós temos um fator multiplicador de escala. Mas a gente não vai mexer nele sem antes conferir a unidade. Vamos colocar a unidade em metros. Vamos agora dar um zoom normal. A gente observa que colocando em metros, o nosso modelo está muito grande com relação ao boneco. Então, a gente vai colocar aqui 1. Um. E agora a gente já observa que ficou certinho. Okay? Então, a gente colocou um unidade metros. Às vezes, você baixa o um modelo fbx e ele está com uh, a questão do eixo x, y, z com y invertido. Então, às vezes, você tem que vir aqui e colocar y. Aqui, no caso, a gente vai deixar em z mesmo. Tá? Origem, você pode colocar centro na parte inferior. Né? Você vai centralizar o objeto aqui pelo pivô. Uh, mostrar, coplanar edges. Pode habilitar ou desabilitar princípio a gente não está vendo muita diferença aqui, a gente não vai também falar todos os itens tá? a gente vai mostrar uma visão geral do programa tem um ângulo de suavização agora a gente vai simplificar a nossa mesh tá? a gente vai clicar aqui em preserve UV sims, a gente quer preservar o UV observe que conforme você vai clicando, você tem um fator de porcentagem aqui do lado Eu já fiz teste com outros objetos e, às vezes, você pode ter um modelo FBX subdividido. E o fator de redução aqui, de simplificação, às vezes altera uma parte do teu objeto e não todo o objeto. Neste caso, você precisa trabalhar ele assim mesmo. Você reduz o que você conseguir, você exporta ele para o SketchUp e, lá no SketchUp, você, de repente, divide ele em partes. E faz essa simplificação separada ou uh, Porque esse programa, o Transmutr ele também aceita o próprio SKP Então, às vezes você tem um modelo SKP e você está com ele high poly, você quer reduzir uh, Quer deixar ele mais leve, então você pode pegar um SKP, arrastar aqui para dentro Reduzir e salvar de novo por cima desse mesmo SKP Ou salvar com outro nome é, é muito interessante Este recurso de simplificar O seu modelo 3D Então a gente vai colocar aqui Vamos reduzir, vamos, vamos reduzir mais aqui Para ver até, até onde ele vai Observe que aqui já ficou bem interessante né? E é claro que se a gente colocar 100% se a gente, Vai chegar uma hora que Dependendo de como o seu modelo foi feito Ele pode ter uma quebra né? O polígono pode quebrar Pode ficar um defeito E, e aí vai ser um ponto ruim né? você vai ter que corrigir depois então vou deixar aqui com com 90 é, e agora a gente tem essas estatísticas né? 93 mil triângulos né? passou para 11 mil uma redução considerável tá? aqui ó você pode exportar como V-Ray Proxy exportar como Tia Proxy, que é a Tia Render né? Exportar como InScape Proxy Quer dizer, se você trabalha com esses programas Você ainda pode criar um proxy Olha, que isso é muito interessante Muito interessante mesmo tá? Agora vamos falar de materiais A gente tem esse material Default Só esse material para a cadeira toda Ou seja, se eu quiser aplicar um couro Aqui no, na, no assento Teoricamente eu vou aplicar aqui na ferragem No primeiro momento isso não é crítico mas depois a gente vai ter que fazer essa separação nas pernas então a gente vai vir aqui o type está genérico a gente deixa genérico mesmo e aqui em color diffuse a gente tem a caixinha semelhante aqui até as caixinhas do V-Ray esse, esse quadradinho, essa caixinha aqui xadrez é onde você aplica a textura uh, nesse caso nós vamos lá uh, na nossa pasta e vamos procurar a textura né? a gente tem essa textura difusa e tem um bump a gente vai aplicar aqui a textura difusa eu vou desmarcar aqui o show edge para vocês observarem né? ah, a navegação aqui me parece igual ao do SketchUp tá? A navegação é igual então, observe aqui que o mapeamento V ele está adequado, está né? assim, tá bem interessante, pode não estar, tá, para quem é mais especialista na questão de mapeamento V, talvez para trabalhar com games e tal, pode de repente achar que tem alguns erros, tá? mas para a arquitetura, passa bem legal esse modelo, okay? o que é mais interessante é isso nesse programa, na minha opinião, ele consegue otimizar a malha sem quebrar o mapeamento V. Eu já trabalhei com alguns outros e eu nunca vi isso acontecer. E você, toda vez que você simplifica a malha poligonal, você sempre atrapalha o UV e você tem que fazer um remapeamento UV. Nesse caso aqui não. Agora a gente vai aqui na textura de Bump e vamos aplicar uma textura de Bump. No SketchUp a gente não consegue ver a uh, né? atuação do material relevo. Mas, eu vou deixar aqui marcado tá? E você pode botar como Bump ou Normal Isso aqui eu imagino que seja interessante Para quem vai vir aqui em Geometria E vai exportar um Proxy Ou é, para um desses renderizadores aqui Que eles já vão aceitar né, esses mapas de textura Bom, agora que a gente já preparou o nosso modelo Nós vamos... É, temos esses dois ícones né, Para salvar um Preset Ou carregar um Preset e Temos opções aqui Onde você pode ativar, desativar sua licença. É, uma, é, as pastas onde você vai salvar materiais. Né? Tá bom? Limites para escala, geometria. Ok? É, pam, pam, pam. Agora a gente vai... Transmutar. Que é o nome do programa. Transmutar. Agora que a gente já... Clicou, observe que ele vem aqui na pasta onde a gente, baixou o nosso, a gente buscou o nosso FBX e ele, ali já vai salvar o SKP. Vamos clicar em salvar. Pronto. Rápido. Agora a gente vai vir aqui no nosso modelo SketchUp. File. Import. E vamos lá importar a nossa cadeirinha que a gente acabou de transmutar. Vamos clicar aqui em detalhes. Para observar que o tamanho a cadeira ficou com 4.7 MB. E pronto, tá aqui o nosso cadeirinho, o mapeamento ver direitinho. Já pronto pra gente colocar no D5Render. O que, que nós vamos fazer aqui? Eu não gosto muito desse estilo, vou botar aqui nesse estilo aqui a gente vai separar o material aqui das pernas, ó. observe que esse modelo FBX, ele é dividido, se a gente colocar em, ele tem aqui o nome dele, Himolaché, e ele é dividido em a parte de cima, centro, e a parte de baixo, as pernas, ok? A gente vai mexer só na parte de baixo, para a gente tirar esse material de couro que foi aqui para baixo. A gente vai aplicar, como a gente não vai mapear metal, a gente vai aplicar apenas uma coloração cinza. A gente até poderia fazer um mapeamento aqui de metal, ok? Mas a gente vai falar no, na, na, numa aula extra seguinte Como fazer esses materiais um pouco mais, mais trabalhados né? Materiais com sujeira, com arranhões e tal Eu, vou, eu selecionei esses, essas partes e vou clicar em interseccionar essas faces para que isso aqui seja uma única, uma única mecha né? com a mesma cor, ok? Pronto, então aqui está a nossa cadeira. Vou deletar esse boneco. Agora a gente vem aqui, clique em Purg para limpar. E agora eu vou salvar como. E o que, que eu vou fazer? Eu vou salvar lá na mesma pastinha. Vou salvar por cima, porque eu já trabalhei fix later, não tem problema, isso aqui não é para ter pânico. É quando a gente trabalha um objeto com muita malha, e às vezes ele acusa, dá essas, acusa essas, essas questões. Se você clicar em fixar agora, pode ser que ele faça essa correção e quebre algum polígono. Eu costumo clicar em fixar depois. Ok aqui está a nossa cadeira, as nossas texturas. E só apenas para comparação, antes a gente tinha um modelo FBX com 9.8 MB e agora a gente tem um SKP com a metade do tamanho. Agora que a gente já salvou uh, a gente vai fechar, eu vou fechar o transmute, vamos aqui no D5 e nós vamos. Uh, deixa, eu não sei se eu vou abrir aqui uma... É, vamos abrir uma cena existente E vamos aplicar a nossa, a nossa cadeirinha Legal Agora que abrimos o nosso D5 Vamos vir aqui em assets, ou melhor. Vamos vir aqui em List, vamos clicar aqui em Import e vamos vir aqui em no, aqui no Windows pegar a nossa cadeirinha. Quando a gente clica em mais, né, a cadeira ela veio para cá, ela não vem direto aqui para o ponteiro do mouse. Por isso, eu fui aqui fora para ver se ela tinha, de repente, sido carregada aqui no pivô aqui da nossa cena. Mas não. Ela vem aqui para o nosso menu e depois você deve clicar no item e colocá-lo na cena. Tá bom? Agora a gente vem aqui, seleciona o material couro e observe que... Ele tem tanto o mapa difuso quanto o normal map. Tá? Ele veio com essa configuração de roughness. Eu não reparei se a quantidade de roughness lá do programa é a quantidade que está aqui. Isso fica para vocês testarem depois. Vou tirar um pouco do, do brilho. Agora a gente vem aqui no nosso metal e coloca ele bem. deixar ele bem bem metal, vamos clarear um pouquinho ele, para ele ficar mais aparente, e pronto, aqui. aqui está a nossa cadeira feita com é, SketchUp, formato SKP, formato SKP trabalhado no Transmuter TR. Maravilha, né? Espero que vocês tenham gostado. É, e até o próximo vídeo. Até lá.